Uma quantia de 32 chocolates lei, será dividida para dois amigos de maneira diretamente proporcional à idade de cada um. Ó, falou diretamente proporcional. Show? Sabendo que eles têm 10 e 6 anos ao todo, quantos chocolates irá receber o mais velho? Ele quer saber quanto vai receber o mais velho. Você, ai ah, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso? Vem comigo. Qual é o total de chocolates que tem aí, galera? total são 32 chocolates. Beleza? E ele vai dividir diretamente proporcional. Galera, anota isso que eu vou falar. Anota aí. Para de fazer o que você tá fazendo e anota. Segura tua mão aí. Para de ser maluco. Olha para cá. Toda vez que pedir para dividir diretamente proporcional. De novo. Toda vez que pedir... Para dividir diretamente proporcional, você coloca o K, beleza? Toda, sempre ou só toda vez? Só toda vez. Pediu para dividir diretamente proporcional, coloca o K nos valores ali que são proporcionais. Nesse caso, é diretamente proporcional a idade de cada um. Um tem 10 e o outro tem 6, então vai ficar 10K e aqui vai ficar 6K, né? Aí ele quer quantos chocolates vai receber o mais velho. Ele quer o mais velho. O mais velho é o que tem 10K. Por quê? É o maior. Tudo bem? E agora eu vou partir para a resolução. Vem com o pai aqui. ó. Escuta o pai. Se liga. O total é a soma de geral, não é? Então vamos somar. Ó. 10K mais 6K igual a 32. Por quê? O total sempre é a soma de geral. 10 mais 6 é 16K igual a 32, beleza? 16 está multiplicando, vai para lá dividindo. 32 divididos por 16. Quanto dá? 32 divididos por 16. Quanto dá? 32 dividido por 16. 32, 32, não, né? 32 dividido por 16, isso daí vai dar 2. Esse é o valor do K. Show de bola! Esse é o valor do K. Maravilha? beleza deixa eu vou digitar aqui o negócio esse é o valor do K beleza agora pessoal o que ele quer ele quer o mais velho o mais velho é 10K o que é 10K? é 10 vezes o valor do K que é 2 quanto dá? 20 beleza esse é o valor do K